Olá guerreiros, eu sou a Daniele Mandini e eu vou te conduzir em mais uma prática de meditação. Hoje vamos nos conectar com a energia do Natal, segundo os princípios do Yoga. Antes de iniciar a prática, quero te convidar a conhecer o curso de Iniciação à Meditação Benzen. Em 30 dias, você aprenderá a trabalhar com a respiração consciente e começar a meditar de uma vez por todas. O link está nos cards e também na descrição desse vídeo. Vamos começar esta prática inalando por três vezes profundamente. Inalamos pelo nariz e soltamos pela boca. Inala. E solta o ar, deixando ir todas as tensões. Inala, imaginando uma luz branca passando pelas suas narinas. E ao exalar, deixamos sair toda a densidade do nosso corpo físico. Mais uma vez, inala e exala, liberando pensamentos negativos. Um dos principais intuitos do Yoga é estar consciente, ter mais discernimento para então fazer novas escolhas com um verdadeiro significado e o Natal é um excelente momento para vivenciar esta consciência o Natal significa nascimento ou seja Necessitamos morrer em nossos defeitos e apegos para deixar renascer na essência, ressignificar nossos padrões de pensamentos. O nascimento pode ser com você, para consigo mesmo, um renascer a cada dia, um ressignificar. ressignificar novas perspectivas, novos conceitos, o nascimento interno de mais bondade, de mais compaixão, menos egoísmo e menos individualismo. Esta data tão especial também é excelente para a conexão com o Supremo. Jesus, Deus, Krishna, ou seja, qual for o nome que você preferir dar para esta energia suprema na qual você acredita. E leve o seu pensamento em vibrações positivas, alegres e felizes. Agradeça a oportunidade de estar vivo, saudável. Agradeça a oportunidade de poder celebrar as festas ao lado das pessoas que você ama. Agradeça a oportunidade de poder renascer a cada dia. Agradeça a oportunidade de poder celebrar ao lado das pessoas que você ama. Este é é um momento de somar forças com a família, amigos, com as pessoas queridas. É um momento de somar forças de amor, solidariedade e paz. Distribua todo de melhor que há em seu coração. Para finalizar, esta prática, agradeça pelo menos três coisas, pessoas ou motivos importantes na sua vida e nesse momento. Tome uma respiração profunda, conecte-se com o seu coração e deixe a gratidão se manifestar. Permita-se relaxar uns minutos mais antes de finalizar esta linda prática. Eu desejo verdadeiramente um feliz Natal para você e para todos os seus. Que este Natal realmente seja um Natal de muita luz no seu caminho. Namastê.